Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, abernos aqui. Acabei de reiniciar aqui a caixinha e me deparei com essa notificação aqui. Que esse jogo aqui, The Star Landmark Edition. Celebração do décimo aniversário desse jogo. É, ele tá de graça até dia 16 de fevereiro, de às meio-dia. Que é quarta-feira. Ele tá de graça, ele é 20 reais. É só entrar aí no link que tá na descrição. E clicar adicionar minha conta, se eu não me engano. Aí aí pronto, já vai estar tá adicionado. E ele conta mais um no perfil da Steam, galera. Então é isso aí. Muito obrigado aí por assistir. Falou!